Os recursos arrecadados por financiamento coletivo pela vaquinha virtual têm como data limite para serem arrecadados a mesma data de todos os outros recursos de acordo com a legislação, ou seja, até o dia da eleição. Todo e qualquer financiamento da campanha, seja financeiro, seja estimável, esses recursos só podem ingressar na campanha até o dia da eleição, inclusive o da vaquinha virtual do financiamento coletivo. Lembrando só um detalhe, que como todos os recursos têm que transitar pela conta corrente de campanha, é importante que ingressem na conta até a sexta-feira, véspera da eleição. Um abraço e até o próximo.